Fuga da morte. Leite negro da madrugada, nós te bebemos de tarde, nós te bebemos ao meio-dia e de manhã, nós te bebemos de noite, nós te bebemos e bebemos. Cavamos um túmulo nos ares, lá não se jaz apertado. Um homem mora na casa, beba com cobras e escreve, escreve para a Alemanha, quando escurece teu cabelo dourado, Margarete. Ele escreve esse e planta diante da casa e as estrelas faíscam. Ele assovia para os seus mastins, Assovia para os seus judeus manda cavalo pulmão na terra. Ordena-nos, agora toquem para dançar. Leite negro da madrugada. Nós te bebemos de noite. Nós te bebemos de manhã e ao meio-dia. Nós te bebemos de noite. Nós bebemos e bebemos. Um homem mora na casa, Viva com cobras, escreve, Escreve para a Alemanha, Quando escurece teu cabelo dourado, margarete, Teu cabelo cinza sua luta. Cavamos um túnel nos ares, Lá não se jaz apertado, Ele, brada. cavem mais fundo na terra, Vocês aí, cantem e toquem, Agarra a arma na cinta, grande seus olhos são azuis, Cavem mais fundo paz. pás, vocês aí continuem tocando para pensar. Leite negro da madrugada, nós te bebemos de tarde, nós te bebemos ao meio-dia e de manhã. Nós te bebemos de noite, nós te bebemos e bebemos. Um homem mora na casa, teu cabelo dourado, Margarete. Teu cabelo cinza, sua mita, ele brinca com cobras. Ele brada, toquem a morte mais doce, a morte é o um mestre da Alemanha. E, librada, toquem mais graves violinos, vocês subirão como fumaça no ar. Então vocês terão um túmulo nas nuvens, lá se apertado. Leite negro da madrugada, nós te bebemos de noite, nós te bebemos ao meio-dia. A morte é um mestre da Alemanha, nós te bebemos de noite e de manhã, nós bebemos e bebemos. A morte é um mestre da Alemanha, seu olho é azul. Acerta-te com uma bala do chumbo, acerta-te em cheio. Um homem mora na casa, teu cabelo dourado, Margarete. Ele atiça seus mastins contra nós e nos dá uma cova nos ares. Ele brinca com cobras e sonha. A morte é um mestre da Alemanha. Teu, teu cabelo, cabelo dourado, dourado Margarete. Teu, teu cabelo, cabelo cinza, sua amiga.